Vamos para a nossa terceira aula do terceiro trimestre, tá bom? De língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos lá. O assunto que nós veremos hoje será bem fácil, que é sobre o R e o RR. Como nós usamos essas, essas letrinhas nas palavras. Para começar nossa aula, a gente vai começar vendo esse trava-língua. Então aí vocês vão tentar falar esse trava-língua bem rapidão pra vocês observarem se não, não trava-língua realmente. Oh, o título é a aranha e a jarra. Então vamos ler esse trava-língua, tá bom? Primeiro eu vou ler bem devagar. E depois nós vamos tentar falar bem rapidão para vocês verem como é quase impossível você acertar. Presta atenção. A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Agora, tente falar isso bem rapidão. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a a arranha, aranha e aí embola tudo. Isso é um trava-língua. E tem muitos outros trava-línguas que vocês podem pesquisar em casa. Entendeu? Isso é um exercício muito legal de se fazer. Aí você fica tentando, tentando, tentando, até que você consegue falar tudo bem rapidão, bem rapidão, bem rapidão, sem errar uma palavra. Eu ainda não consegui isso. Mas vocês podem conseguir. Pois é. Então, vimos o nosso trava-língua. Então, nós temos aqui as palavras mais utilizadas, mais fortes, digamos assim, nesse trabalho, que é jarra, aranha e arranha. Vamos fazer uma pequena observação. Prestem atenção. A e A, né? Aqui é aranha e aqui é arranha. Qual é a diferença da palavra aranha para arranha? A única coisa que muda é que em aranha nós temos um R só, e em arranha nós temos dois R's. Porque aqui o restante é igual, ó. A, A, N, N, H, H, I, a I, É tudo igualzinho. A diferença que dá na palavra é que uma tem um R só, e, um, e a outra, arranha, tem dois R's. Então é isso que nós vamos ver hoje, a diferença que dá quando você escreve uma palavrinha ou fala uma palavrinha utilizando um R só, ou quando você escreve ou fala uma palavrinha utilizando dois R's, tá bom? Então aqui, ó, nós temos rato. O R é um segredinho, prestem bastante atenção nesse segredo. Quando um R tiver vem na primeira sílaba, na frentezinha aqui da palavra, com uma, vamos com a primeira letra da palavra, entendeu? Rato. Então ele vai ter, sempre tem esse som assim, ó. Rato. Se você abre a boca pra falar, o Rato. Já quando o R, ele tá no meio da palavra, no meio de duas vogais. Tá vendo? Aqui tem uma vogal que é o A e aqui outra vogal que é o e E no meio dessas duas vogais tá o R. Então, quando o R está sozinho, no meio de duas vogais, a gente fala assim, ó, carreca. A nossa língua vai carreca, ela vai quase no céu da boca, ela faz um, umas boadinhas diferentes. Carreca. Então, quando nós falamos isso com um R sol. E quando nós falamos uma palavra com dois R's, ferro. Tem o mesmo som de rato, você fala com a boca aberta, ferro, rato, tá vendo? Então, o som do R já muda, mas quando ele tá no meio da palavra assim, eu sozinho, hum, aí já é diferente, carreca. Pois é, então vocês precisam notar essa diferença. E pra ajudar vocês a notar essa diferença, vamos atividade. Complete as palavras abaixo com R ou RR. Vamos lá. ou E aí, esse daí a gente coloca com R ou RR. ou Qual é a palavra que a gente vai formar? Burro. Então, burro é com R ou com RR? Burro. Ele está entre duas vogais, mas o som dele é como... É burro, não é, é burro. Então a boca fica como aberta, então é R, burrou. Aqui nós temos pi, -u -lito. Então é pi, lito. Então a língua vai onde? pirulito. lito. Então é o quê? Um R só, pi, lito. E aqui nós temos TEA. E aí, a gente completando, vai ser como? Se a gente botar um R só, vai ser terra. Essa palavra que a gente quer formar? Ou é terra? Então, a palavra que nós queremos formar é terra. Então, para ter esse som de terra aberto, é o quê? Dois Rs. Ó, terra. E aqui nós queremos formar uma última palavra: que é toada. E aí, R ou R é to ra da. Então, nossa boca foi como? O som foi como? Torra da. Então, o som foi aberto. Então é RR. To tá vendo? Então, é só vocês notarem bastante a forma que vocês vão escutar o som do R, tá bom? Se ele faz. Ou se ele sou o som aberto. Vamos formar a palavra. Terremoto. E eu quero que vocês me ajudem a fazer essa palavra, tá bom? O terremoto. Oh. Qual é a primeira sílaba da palavra terremoto? É o T e o E, na verdade. Te. Ré. Esse Ré é um R só ou um dois Rs? ter Ré. O som é aberto. Então é o quê? Dois Rs. Então. E a vogal é qual? Exatamente, o E. Então. Te. Ré. Mó é o que O m o t Então, T-O. Te então, terremoto. Não é verdade? Então, formamos uma palavra. Agora, vamos formar outra palavra. Vamos formar uma palavra arara. Qual é a primeira sílaba de arara? É o que A vogal A. A, depois em o quê? Ra. Como a gente fez arara? E a língua foi no céu da boca, ó, oh, ra Então, é um R só. A, ra rá. Repete de novo. A, ra rá. Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando nós vamos separar as sílabas, fazer a separação silábica, o que que acontece? Aqui nós temos uma palavra com dois R's, tá bom, juntinhos? E aqui nós temos uma palavra com um R só. Então, quando nós vamos separar, olha só que incrível. Toda vez que uma palavra tiver assim, ó, igual terremoto que tiver dois r's, quando você for fazer a separação silábica, eles não irão ficar juntos, tá bom? Eles sempre ficam separados os dois r's, ó. Então, na separação da sílaba, vai ficar t. É moto. Então, sempre que tiver uma palavra, que, que vocês forem fazer uma separação silábica, tá bom? Se tiver dois R's, eles vão ficar separados assim, ó. Um R finaliza uma sílaba e o outro R inicia a outra sílaba, tá bom? Já o arara, que aqui é um R só aqui nessa sílaba e um R só nessa sílaba de cá, quando fazemos a separação silábica, ele vai ficar assim, ó, a-ra-ra. -ra. Então, aqui nós temos o quê? Três sílabas. Como não tem mais um R, então fica um R só em cada sílaba. Então, ó, certinho, tá vendo? Mas quando tiver, isso é uma regrinha, quando tiver dois R's, tá bom? Ele sempre na separação silábica vai ficar separado. nossa de aula, aula de hoje foi essa, sobre o R e o RR espero que vocês tenham conseguido notar a diferença do som e da escrita do R e do RR e que aí na casa de vocês vocês possam escrever bastante tá bom? E percebeu bastante também sobre a questão do som do R e do RR então nossa aula de hoje acaba aqui essa é a sequência didática que eu usei baseada no livro da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa tá bom? E a até a próxima aula, minha gente. Beijinhos, tchau, tchau.